Por aqui você volta daqui a pouquinho no nosso DF no ar, de segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, a notícia começa aqui na tela da Record. Tchau, Vanessinha. Combinado. Sete horas e dezesseis minutos, vamos juntos, eu e você até as oito e cinquenta e cinco, aqui no nosso DF no a Muito obrigado pelo carinho da audiência, você em todos os cantos do nosso querido Quadradinho e você também na região do entorno. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, pode entrar. Vamos juntos até quase 9 horas da manhã, levando tudo o que acontecer aqui no nosso Distrito Federal, até onde você estiver, na sua casa, no restaurante. Pode passar em qualquer padaria no caminho para o seu trabalho, todos os televisores ligados na Record. Muito obrigado, viu? Presta atenção nessa história. O uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito. São pelo menos 150 mortes por dia no Brasil. Segundo as autoridades de trânsito, quem é pego cometendo esse tipo de infração sempre tem uma desculpinha na hora. Declar, assistir a vídeos ou até mesmo falar ao celular. São ações corriqueiras.